Ciao, bem-vindo ou bem-vinda a uma nova lição de italiano com música. E a canção que eu escolhi, não eu escolhi, eu vi escolhido vocês nos stories do Instagram. A música que eu escolhi para que vocês escolheram os stories do Instagram é realmente muito especial, é da Vera é, Na minha opinião, é uma das músicas mais lindas dos últimos anos. E é a música que, quando eu estava grávida, do meu primeiro filho, lá em 2008, cantava todos os dias para ele, porque a letra é muito significativa e canta até hoje. Foi a música que eu dediquei. Mas antes da gente começar, queria fazer duas observações e contar uma novidade que vocês vão adorar. Então, primeira observação... É que esse cantor, quando você for ouvir o cantor dessa música cantando, você vai notar que ele tem a língua presa, a linguinha um pouquinho presa, tá? Então, é interessante ouvir diversos sons na língua quando a gente está estudando e hoje você vai matar essa curiosidade, ver como italiano com língua presa fala em italiano, canta em italiano. Uma segunda observação, essa música se chama Ate, que significa para você, para ti. E no italiano, esse AT poderia ser substituído tranquilamente com te. ok? Então, AT ou PERTÊ é a mesma coisa. Tanto é que esse mesmo cantor tem uma outra música chamada te. Então, essa que a gente vai estudar é ATÊ. Então, esse A e esse PER, o que é? Que categoria de palavras se enquadra, se encaixa? Nas preposições. Na minha opinião, as preposições em italiano é o assunto mais difícil para os brasileiros. E a novidade? A novidade que você vai adorar é um super presente que eu quero te dar. Eu fiz um curso completo, um mini curso sobre todas as preposições em italiano. E esse mini curso Está na área de membros do curso Vida, o meu curso completo, que se trata de uma imersão no italiano. Mas qual que é a novidade que eu tenho para você? É que eu vou disponibilizar gratuitamente esse curso, mesmo a você que ainda não faz parte da comunidade, da tribu Vida, ok? Então, se você não é meu aluno oficialmente na Hotmart, se você não adquirir o meu curso, não tem problema, você vai ter este curso completo de preposições no italiano, lá na área de membros da Hotmart gratuitamente, é um super presente que eu dou de coração a você. O link para você poder acessar esse curso, está na descrição desse vídeo, mas não vai vale lá agora. Primeiro, vamos analisar aqui a música. Aí, no final dessa aula aqui, a gente, eu te lembro, eu te lembro de ir lá, acessar o curso completo, ok? Até que sei única al mundo. A você que é única nesse mundo. L'unica ragione Per arrivare fino em fondo, ad ogni mio respiro. A única razão, l'unica ragione, esse L apóstrofo única significa esse L seria o nosso A, é o artigo, né? L'unica. Então, parece que é uma palavra só, mas é L apóstrofo única. O som é l l'unica ragione, a única razão. Para arrivare fino em fondo, ogni meu respiro. Para chegar até o fim de cada meu suspiro, de cada minha respiração, de cada meu respiro. Per arrivare, chegar. Fino em fondo é a expressão para dizer né, até o fim, fino em fundo, até o fim. Adonhe meu respiro é de cada meu respiro. Depois. Quando ti guardo, dopo un giorno pieno di parole, quando ti guardo, quando ti olho, dopo un giorno pieno di parole, depois de di un dia cheio di palavras, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro, sem che você me diga nada, tutto si fa chiaro, tutto si fa, tutto fica claro a Até que me hai trovado All'angolo Coi pui A você Que me hai trovado Que me encontrou ângulo Num cantinho ângulo é esquina, canto Então, tu que me hai trovado All'angolo, você que me encontrou No cantinho Coi pui Con, com, com as mãos Com os punhos Cerrados, fechados Chiusi é fechados no plural, com le mie spalle contro il muro pronto a defender-me. No italiano, spalla é, é significa ombro, spalle significa ombros. É, mas neste caso, sabe quando no italiano, quando você diz assim: Ah, mei dato le spalle, o scusami le spalle, né? Desculpa se eu te dei as costas. então... Numa, numa eventual tradução, né, numa eventual adaptação aí, para o português seria costas, mas efetivamente, realmente, o significado literal da palavra espala é ombro, ok? Spalle, ombros, tá? Então, é, neste caso aqui, o sentido é com as minhas costas contra o muro, cole me spalle contra o muro, pronto a defender-me, pronto a me defender. Coloc-base. Estava em fila com o desiluze. Olho que baça significa literalmente com os olhos baixos, com os olhos para baixo, né? Estava na fila com os desiludidos. Estava em fila com o desiluso. Tu me hai raccolto como um gato e me hai portado com te. Você me pegou como um gato e me levou com você. Me hai portado com te. Algo interessante do italiano é que quando você fala sobre trazer ou levar, normalmente se usa esse verbo único aqui, portare, tá bom? A te, eu canto uma canzone perché non ho outro. A você, eu canto uma canção porque não tenho nada mais. Niente de melhor da ofrir-te de tudo quello che ho. Nada melhor para te oferecer de tudo que eu tenho. Prendi meu tempo e la magia que com um solo salto, olha, olha, a pronúncia aí do L antes de consoante, né? Com um solo sal, salto, pegue o meu tempo e a magia que com um uh, só salto ti favolare dentro a área como bolitine, né? Olha aqui, te favolare, nos faz voar. Esse ti, é o pronome aí que indica nos. Okay? Te fa volar, tipo, me fai volare, você me faz voar, é o mi. No caso de nós, é ti, te fa volare, te fa é dentro a área como boletina, dentro do ar, como bolinhos de sabão. Até que sei, semplicemente sei, sustanza dei giorni miei, a você que é, simplesmente, semplicemente, repete aí, semplicemente tá vendo esse som do C, para você que é, até que sei, se eu estou falando diretamente com alguém, né, com tu, tu sei, tu és, ou você é, então, até que sei, a você que é, simplesmente sei, simplesmente é, Sostanza dei giorni miei, os dias meus, dei giorni e meio, mais poético, né? Até que sei il mio grande amore ed il mio amore grande. Olha só a colocação do adjetivo e do substantivo, né? Olha só. Até que sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A você que é o meu grande amor e o meu amor grande. Até que hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A é você que pegou a minha vida, que ai preso significa passado, né? Esse ai e ma mais o verbo indica passado, então até que ai preso, a, a você que pegou na minha vida, me ai é fatto molto di é più, a minha vida e, e fez dela muito mais. Esse ne se refere a minha vida nessa frase. E me hai feito de mais, o mesmo que dizer, né? E hai fatto molto de più da minha vida, ok? Até que hai dado senso ao tempo, sem mesurá-lo. A você que deu sentido ao tempo, sem medi lo sem mesurá-lo. Até que esse é o meu amor grande, ele o meu grande amor. É você que é o meu amor grande e o meu grande amor. Por que, que tem esse ed? Il mio grande amore, porque il começa com uma vogal então esse e seria um e sem esse de não seria ed, seria um e normal no italiano essa conjunção aí, mas ele recebe o de quando a palavra seguinte começa por vogal, é sempre por uma questão de sonoridade. Edil mio amore grande, edil mio amore grande, edil mio amore grande, então acostume aí o ouvido quanto a isso, são duas palavras separadas que eu te ho visto piangere nella mia mano a você que eu vi eu te ho visto, eu te vi piangere, chorar nella mia mano na minha mão fragile, que poteva ucciderti stringendoti un po frágil que eu podia te matar que eu potevo ucciderti stringendoti un po podia te matar se eu te apertasse um pouquinho eu, eu disse que é doce essa música, né? É, é realmente de pai ou mãe para filho, né? É muito bonita. E depois que eu visto com la força de um aeroplano e então, ou e depois que eu visto te vi com la força de um aeroplano, com a força de um avião. Aeroplano é avião, mas também o avião em italiano pode ser chamado aéreo, tá? O aéreo ou no caso aqui aeroplano. Como em português, né? Eu tive com a força de um avião, prender em mano a tua vida e trasteá-la e em salvo. Prender em mano a tua vida la tua vida seria como tomar as rédeas da sua vida, né? Tomar as rédeas da sua vida e trasteá-la em salvo. E arrastá-la a salvo. Trastear e é qual coisa é arrastar alguma coisa. É empurrar, arrastar. E aí, a que me ensinado e sonhe el arte de A você que me ensinou os sonhos, olha em plural, e sonhe, el arte de la aventura. E a arte da aventura, tá vendo? El arte, sempre aquela questão do artigo, que seria a arte. El arte, parece uma palavra só, mas é L apóstrofo arte. Della aventura. Da aventura, acontece a mesma coisa aí. Até que crede nel coraggio e é anche nella paura. A você que acredita na coragem, é anche nella paura. E também no medo. Até que sei, la melhor cosa que me sia sucessa. A você que é a coisa melhor que me aconteceu. Ah, mas sucesso não é sucesso? É, sucesso é um substantivo. Sucesso significa sucesso, porém, porém, é, succedere no italiano é um verbo, neste caso aqui é um verbo me sia successa, que, que tenha me acontecido, ok? Então, que succede? Que acontece? Que é successo? Que aconteceu? te che cambi tutti giorni, e resti sempre la stessa, a você que muda todos os dias e resta sempre a mesma, mas permanece sempre a mesma. Até que sei, simplesmente sei, Sostanza dei giorni miei, Sostanza dei sonhos miei, Tendo sonhos meus. Até que sei, essencialmente sei, Essencialmente és, Sostanza dei sonhos miei, Sostanza dei giorni miei. Até que não ti piacci mai, E sei é una meraviglia. Olha só a você que, que, que não se gosta nunca, que não te piace mais e é uma maravilha, tu sei, uma meraviglia olha o GL no italiano, tem o som do nosso LH Le forze della natura se concentram em te as forças, plural, le forze da natureza, della natura, se concentram em te, se concentram em você que sei o Narocha, sei o Na Pianta, sei o Nuragano. Que você é uma rocha, sei o Narocha. Sei o Na Pianta, és uma planta, sei o Nuragano, és um furacão. Sei o horizonte que me acolhe quando me alongo. Você é o horizonte que me acolhe quando eu me afasto, me distancio alontanar-se, vicino é pertinho, lontano é distante. Então, alontanar-se, se eu me alontano, quer dizer que eu me distancio. Até que sei l'unica amiga que eu posso avere. A você que é a única amiga que eu posso ter. Avere significa ter. Tenere no italiano existe, mas significa outra coisa. Esse é um erro muito comum dos brasileiros quando estão falando italiano. Se você quer falar que você tem, né? Você tem 20 anos e o ventane, que é o avere. L'unico amor é que vorrei se eu não tivesse com me. O único amor que eu gostaria de ter, que vorrei, que eu gostaria. Se não tivesse com me, se eu não tivesse você comigo. Até que aireso la mia vita, bella da morire A você que transformou a minha vida linda de viver bela da morire ou linda de morrer Queriesche a render la fatiga un imenso piacere Que consegue transformar o cansaço num imenso prazer Que falou sobre aireso e queriesche a rendere O verbo é o mesmo, é rendere Que é transformar, fazer com que seja não? Só que Airezo está falando no passado, né? Tu Airezo, você transformou, você deixou a minha vida linda. você consegue deixar. rendere, la fatica un imenso piacere, Você consegue deixar ou transformar o cansaço num imenso prazer. E aí, até que sei, simplesmente sei, sustância dei giorni miei, sustância dei sonhi miei. Até que sei, simplesmente sei, companha dei giorni miei, companheira dos dias meus, companha dei giorni miei, sustância dei sonhi miei. Me diga aí nos comentários se vocês desejarem ter a letra a tradução, se desiderate avere. É o texto e a traduzione de questa belíssima canzone. Eu compartilho com vocês, tá bom? E não se esqueça de retirar o seu presente, que é o curso completo de preposições lá na área de membros. Deixa eu mostrar aqui para vocês a área de membros. Olha aqui. Essa daqui é a área de membros do curso vida E olha aqui o que vocês vão ter. Vocês vão ter o curso completo de preposições. Caso você esteja estudando italiano e queira aprender sobre esse que, como eu disse, é um dos assuntos mais difíceis da língua italiana, na minha opinião. Então, é só você acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição para poder retirar o seu presente. Então, não se esqueça de retirar o seu presente. E não se esqueça de deixar o seu gostei aqui nesse vídeo. Também me seguir lá no Instagram, que é onde vocês, vocês me pedem música. Faço uns, uns, umas enquetes lá em que você escolhe a música que você quer ver aqui no canal. Ou o assunto que, de italiano que você quer estudar. E é isso. Caso tenha sugestões, perguntas, escreva aqui nos comentários. Te vediamo, nos vemos. Lembra do ti? Ti? Nós. Te vediamo, nos vemos in un prossimo video, un bacio